Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda. Mega operação policial cumpre mandados em sete estados contra a quadrilha que aplicava golpes bancários por telefone. Brasileiro morre em ataque de tubarão nos Estados Unidos. Polícia Federal apreende fortuna com filho de ditador africano em aeroporto de São Paulo. Tufão nas Filipinas já deixou mais de 60 mortos e equipes procuram desaparecidos dentro de uma mina. Rodada de empates mantém São Paulo na liderança do campeonato brasileiro tudo isso agora com Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você, uma boa semana. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia. A gente começa mostrando a prisão de um criminoso apontado pela polícia como um dos maiores ladrões de relógios de luxo de São Paulo. O suspeito escolhia as vítimas e passava as informações para outros criminosos que faziam, ele sim, os roubos. Em poucas horas.